Olá, eu sou Wellington Farias e você está assistindo o Historiando. Hoje nós vamos entrevistar uma figura mística, o professor Nelson Barbosa, natural de Princesa Isabel. Você acredita em mula sem cabeça? Você acredita na caipora que aparece para intimidar os caçadores? Ele garante que essas figuras existem e que já viu. No programa de hoje você vai ter também uma dica cultural, além do fundo do poço. Sairá do fundo do poço aquele que teve alguma atitude Positiva. E irá para o fundo do poço quem teve uma atitude negativa. Nós vamos entrevistar o professor Nelson, uma figura muito interessante, curiosa, natural de Princesa Isabel. Quem é o professor Nelson? Eu sou filho de princesa e vim com muita alegria exercitar um pouquinho da minha simples poesia e ficar me contentando porque estou historiando com o grande Wellington Farias. Oh, que beleza! A poesia está muito presente no seu trabalho. Você já fez pesquisa sobre poesia? Tem trabalho sobre poesia? Eu tenho vários trabalhos, uns em cordel, outros em livros menores, é. mas todos na área de poesia. E muitos acadêmicos. Porque é. eu fiz a carreira completa de, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí publiquei mais para a academia. Agora é o momento em que eu vou pegar o meu baú e compartilhar com todo esse povo bom a poesia popular, que é o que eu mais gosto. Ah, Esse livrinho aqui, ele é escrito em poesia. É? É uma narrativa. Não, o senhor, sobre... eu quero lhe perguntar uma coisa. A sua poesia tem rima? Porque tem essa, essa questão de poesia com rima, poesia sem rima. O senhor. A sua poesia tem rima? Como é? Que tipo de poesia é a sua? Minha poesia é tradicional, é? dos repentistas, dos cantadores. Ela tem rima, sim, tem verso, tem forma. As estrofes sempre são regulares. E em sete versos, em seis ou em dez. Eu gosto de pegar o embalo também, porque tem tudo a ver com o sertanejo. Minha vida de roça, correndo a cavalo. O cavalo, um cavalo correndo, galopando, ele vai correndo assim. Eu acho que é assim, tudug, tudug, tudug, dudug, tudug, tudug, tudug, e eu em cima. Aí, em seguida, o beira mar tudo a ver com isso. Foi criado dessa maneira, não é com esse, esse embalo aqui do, do, do cavalo. Aí a cestilha é onde a gente coloca um pensamento, completa um pensamento. A quadra vem de Portugal, é a única que a gente herdou é. de Portugal. Mas o senhor me falou ali nos bastidores que tem aquela história, parece que o senhor já, já lhe desaconselharam a não fazer a poesia com rima, a fazer poesia sem rima e o senhor fez um trabalho a respeito, como é essa história? Essa história foi assim, eu gostava, minha maior alegria era na Rádio Princesa, eu fazia poesias de noite com os fatos que aconteciam na cidade, a seca, a chuva, aí quando era bem de manhãzinha, um programa passando do sertanejo, o povo tirando leite, a roça, aí eu ia recitar esse poema e quando voltava recebia o aplauso das pessoas nas calçadas, e eu quero uma cópia, eu quero... E eu achava muito bom isso. Aí um dia, uma pessoa disse que aquela poesia minha era ultrapassada. Não usava-se mais aquilo, agora era a poesia do verso livre poesia moderna, aí eu fui ler umas, uns poemas, não gostei, não me identifiquei Não. e disse assim eu vou agora para a academia estudar letras aí eu fico sabendo o que é a poesia boa e a que conclusão chegou? que a minha poesia era das melhores não existe é? poesia de forma A ou B a poesia ela é uma magia encantadora eu agora fiquei curioso o seguinte qual foi o poeta sem rima que o senhor olhou e disse isso aqui não rola Você tá, tá, tá lembrado não? Eu li uns poemas de, de Drummond, que na época, hoje eu compreendo mais, porque ele é muito profundo. É, né? Mas eu via Drummond escrevendo, né? Ele dizia, e agora José, José, para onde? A festa acabou, a luz esfriou, até aí eu achava rima. Mas depois eu não encontrava rima. E os versos eram muito irregulares. Drummond eu não gostava. Na sua muito cabeça, na época. quem é mais poeta? Carlos Drummond de Andrade ou nosso poeta de Pombal? É, Leandro. Leandro Gomes de Barros, Leandro que é uma Gomes? dúvida se é de, de Pombal ou se é de Paulista, mas me parece que Paulista era Pertencia distrito de Pombal. Pombal é. no, dos dois... Qual é o que o senhor acha melhor? Eu acho, na realidade, todos os dois são grandes. Agora, Leandro Gomes é que merece o título de rei da poesia. Porque, vê só, ele narra histórias para a região, numa linguagem coloquial, insulta e transparente, para do formado ao matuto, analfabeto, compreender bem. E, ao mesmo tempo, ele pega romã, histórias tradicionais da Idade Média, da Europa, que eu remontei. A Donzela Delatória, por exemplo, ela veio da Ásia. Ela veio lá da Índia, ela veio da, da Pérsia e, e da Arábia e está no conto, num dos contos das Mil e Uma Noites, de Sherazade. Ah, então ela conta a história da Donzera teodoro que lá se chama Doutor Simbatia, mas é a mesma. Aí Leandro trazia essas histórias muito antigas e adequava a nossa realidade, a cor local sertaneja. Certo, mas nós estamos falando ainda pouco. Mostra aqui, professor, com licença. Estamos, estávamos falando ainda há pouco sobre a caipora. Que figura é essa? O que é a caipora? E ela aparece de verdade? O senhor acredita nela ou isso é lenda? E por que é que o... o que é isso? Diz o caçador. Aí o menino já tem a mente seduzida, os neurônios seduzidos pelo assobio. Eu fiquei todo Aí arrepiado diz, aqui, viu? Eu também, eu também. É, é normal isso, é? é natural. Na mata a gente se arrepia quando ouve esse assobio. Aí ele diz, é a caipora. Só que esse signo não pode ser dito. Esse signo vem do tupi-guarani, que quer dizer morador do mato, defensor da fauna e da flora. Aí se disser isso é como a senha. Só funciona, você só tira dinheiro se tiver a senha. Então lá é desse jeito. Disse De cair caipora, aí ela se materializa numa caboclinha com uma trança do cabelo. Ela é. dá uma pisa no cachorro que esteja ali não é, a, agredindo a mata. Mas por que ela dá uma pisa no cachorro? Porque ele, ela quer proteger a mata. O caçador é. que está entrando ali, o, ele quer pegar os animais que estejam é, ali se procriando, como na época conhecido com a quaresma. Os animais estão em reprodução, então uma presa faz demais um tatu fêmea, está com cinco Mas ela, ela pega o pobrezinho do animal, e invés de pegar o caçador, que é quem está fazendo pega também? Em seguida ele. É? é ele e faz de, o que com de, de várias maneiras. Ela dá uma chicotada com a, a, uma, uma das tranças do cabelo. É mesmo? Que ele fica todo ensanguentado e todo torto, acabado, e ainda vai, digamos assim, na bússola do cérebro dele... E deixa ele aliado, como diz o Matuto. Ele, não, ele perde o sentido, não sabe, né? desorientado, não sabe para onde é, norte, nem sul, nem leste, nem oeste. Fica perdido até ele se tocar de que deve realmente ser um defensor da natureza. E eu estou aqui com um livreto, A Caipora e o Fim do Mundo, do professor Nelson Barbosa de Araújo. Isso aqui é exatamente o que sobre a Caipora? A história da Caipora, a origem dela, aliás, é um trabalho meu que vai render outro pós-doutoramento. É. O molde. senhor vai fazer um pós-doutoramento sobre a Caipora? Bom, bom. O senhor acredita nela mesmo, né? acredito Acredito. É. Já, eu já, já eu viu? Já estive, já, já. já. Eu já fui um desses mensageiros. O, ela subiu e meu pai disse aquele é as cabocinhas, que é o um nome falso, é o seu nome que se diz, para não dizer caipora. Mas vocês estavam na mata como era? Você estava, estava na um mata ca caçando, caçando? Caçando, eu fui também. E é? é eu, eu não dava muita sorte não, porque eu já era um defensor da mata, essa e coisa. É, né? Aí disseram, vamos também, e eu fui. Mas eu quero saber se a caipora deu uma trançada no seu pai. Não, porque ele tinha a peinha de fumo no bolso. Aí quando ela subiu, que eu disse, é a caipora, papai. Ele disse, menino, não faça isso. Você botou a caçada a perder. Deus que ajude, que ela não ataque a gente agora. Aí foi no bolso, pegou a peinha de fumo, colocou em cima de um toco a peinha de fumo aí saiu rezando e a gente andando andando mais adiante rezava o que ave maria Era ave maria pai é. nosso e outras rezas assim que diz deus defenda de, de ser atacado deus defenda do inimigo e por que, é que ela corre ela não gosta do, do da peinha de fumo ela, ela gosta, tem medo é porque ela tem que voltar ela ela primeiro ela pega ela faz a missão dela e em seguida na peinha de fumo ela, ela e acende, e na fumaça ela transcende de volta, é a senha para ela transcender yeah, de volta né? para o país dela para o mundo dela, o mundo é. espiritual onde vive. A proposta de caçada, eu me lembro que lá em Serraria, no sítio Canadá, tinha, eu tinha isso aqui, meu irmão era caçador, Tota. É para chamar o Nambu. É, é. é o o senhor, usa, o senhor usa isso para isso também, não? Também, também. É. Isso aqui é para ilustrar a poesia. Nambu ou oh, Lambu? É lambu, porque nosso povo fala, eu digo que é o português mais bonito que existe, porque yeah. não sobra, não falta, consul, não falta sílabas para tornar melódico. Então, se disser nambu, pode ver que a gente tem que dizer nambu todo um processo caprichoso aqui, não é? Fonológico e assim físico. A ah, já está dizer lambu. Pode ver que a, a o A, a, a, a consoante dá força à vogal. Agora eu quero lhe fazer um desafio aqui, quando o senhor voltar nesse programa de novo, daqui a um certo tempo, o senhor, o senhor tem esse tempo todinho para pensar. O senhor está desafiado a fazer uma rima com a palavra lâmpada. lâmpada. Porque segundo o poeta Ronaldo Cunha Lima, é a única palavra da língua portuguesa que não tem rima. E o senhor como um grande poeta, repentista também... Está desafiado no próximo programa trazer uma rima com lâmpada. Eu, eu digo que o senhor é poeta, é repentino se o senhor trouxer. Aqui. Mas pode ser. Que eu sabia eu possa... dessa história, não? Eu, eu, eu imaginei a palavra aqui e eu vi que não tem rima, lâmpada. Não, com ela. Mas, eu, mas tem o um, um poeta mesmo, não é o meu caso, não, mas o Pinto do Monteiro. Um dia, quiseram fazer uma pegadinha para ele, ele estava com dois poetas cantando um, um desafio, em que cada um cantava uma parte. Os dois ficaram à direita e começaram o desafio, com uma palavra que só tem uma rima, é a palavra cinza. Só é? tem uma rima? Só tem uma rima, que é no, ranzinza. No não rima Nenhuma coisa? mais outra. Mas o mestre, o mestre cria. Vê o que fizeram com ele? Um cara, um, o primeiro certo, disse assim, certo. o povo desse lugar é um povo muito ranzinza. Aí o segundo disse, além disso faz queimada, bota fogo e deixa a cinza. Aí era a vez dele e não tinha rima. Ele disse, e além do mais é fanhoso, chama camisa, camisa. <risos> uma... Ele arranjou uma rima Criate... na hora, viu? O, o cantador de viola arranjou né? uma rima na hora. Sim, mas nós estávamos falando do lambu. Do lambu. É a lambu do pé essa aqui. A lambu, ela tem aqui nas costas, como se diz, uns pelos. Que aquilo foi Nossa Senhora que excomungou. Porque Jesus ia... o que o bichinho fez de tão grave? Jesus ia no jumentinho para o Egito e aí quase pisava em cima da lambu. E ela, quando voa, ela é chamada de motor. Ela faz um barulho tão grande que muita mulher jogou o pote d'água fora. O homem jogou o fecho de lenha e deu um grito. Ela, ela provoca isso. Ela, ela faz um voo com uma zoada muito alta que espanta. Aí o jumentinho quase derrubava Jesus. Aí Nossa Senhora não podia matar a Lambu porque ela era santa. Mas pelo menos um castigozinho. Deu Aí um castigo? Um de cinza jogou nela e até hoje... A lambu, quando alguém vai comer assada, aí é. primeiro trata com água quente, tira as penas, então, mas é... a parte das costas não sai. Essa caminhada de Jesus com a família deixou umas marcas nos animais. O jumento tem aquela marca preta aqui que dizem que é o xixi de Jesus também. Né? É, o xixi de Jesus também. Você acredita nessas histórias? Acredito. É. A história é construída pelo povo. Ninguém é. melhor do que o povo para contar a sua própria história, não é? É verdade. Ele, ele, a Caipora existe e ela é arquitetada pelo... Ela é auxiliada pelo Saci, o Curupira e o Pai da Mata. Cada uhum, um com é? uma função. É. O Saci tem uma área em que ele atua. Por exemplo, Sim, pode se ir. alguém for tomar um banho num poço e levar shampoo e sabonete para poluir a água, é? ele dá um nó na camisa da gente que nunca mais desata. Isso, é? É. Design, é um o chamado molhado, não molhado. É, é verdade. Exato. Não molhado, é, não desata é, não, é não. E se alguém matou um animal <risos> para comer, assim, e está na panela e não deveria ter matado aquele animal, ele vem e joga terra dentro da panela. Agora, por que, que o senhor anda com essas, essa parafernália toda um monte de instrumento Para que ele, ele serve? Isso aqui é o quê? Isso aqui, por exemplo, é o trovão, a representação é? do trovão que os incas utilizavam para chamá-los para a chuva. Quando estava tudo seco, eles, oravam, eles rezavam ali aquele culto indígena. Agora, você acha que isso funciona mesmo? Funciona. Então, o seguinte, em vez de gastar tanto dinheiro com a transposição de São Francisco, porque não distribuíram isso do sertão para vir chuva? Era, é porque não fizeram isso né? Não tiveram a ideia, né? Não tiveram ideia. Tinha economizado Sim. aquele dinheiro? Olha, eu vi, eu vi um furacão que quase devastou os Estados Unidos. É verdade. Um furacão. E o, foi foi você isso sabeu? aqui, não? Não. Era assim, poeta. Lá no sertão existe também furacão em pequeno grau, que é o redemoinho é? ah, tá. de moinho. Já ouviu falar, o redemoinho Ele sai rodando ali, leva o chapéu da gente, esse o olho de argueiro, leva até fogo de um canto que esteja queimando ele joga no outro lugar. A, sabe qual o remédio? O povo sabe a, tem a sabedoria. Abra os braços aqui, faz a cruz. E qualquer coisa, assim, cruz, credo, galinha, choca, cruz, credo, galinha, choca, vai pra longe, cão. Ele e é o um cão, é? ali é o cão que vem dentro. E Aí é? o cão tem medo da cruz, dessas coisas sagradas, ele vai embora. Os americanos tivessem feito isso... Eles teriam evitado a devastação de um furacão daquele tamanho. Agora eu fiquei curioso. Essa sua barbicha aqui, deslocada geral, que eu nunca vi uma barbicha aí. Tem algum significado Sim, especial? Tem poeta. Sim. Porque eu, eu, é? eu, eu não nasci poeta. Cá para nós eu não nasci poeta mesmo, não, assim né? daqueles grandes como Augusto dos Anjos, como é. outros mais. Aí eu busco os subsídios, auxílios para chegar à musa. Então essa essa isso aqui são antenas de captar poesia. É isso aí uma antena de captar, poesia? Antena é. antena e ajuda. Eu sinto é que, é que ajuda, mesmo? Quer dizer que se, muito. se o barbeiro raspar e sair, o senhor pode. Aí acabou. É. Sansão, Sansão. cortar o cabelo, ele perdeu a força. Isso é, essa mesmo? é uma, uma lei universal. Sim, mas aí como é que, eu... que o senhor usa essa antena? Como é que o senhor se conecta com o transcendental? Eu começo a usar meus instrumentos mais sutis, assim. Esse é um, essa taça tibetana é um que purifica as energias do ambiente. É? É. Aqui eu percebo que todos têm energia positiva. Todo mundo é gente vibrou. boa aqui, essa tropa toda. Todo mundo é gente boa. Quando não é, ele não toca aqui e vibra muito, arrasta. É? É, aqui ele está... 100% perfeito. Aí ele começa na minha cabeça a tirar aquelas muralhas, aquelas cercas, aquelas aqueles obstáculos que o dia a dia nesse sistema maluco, ele ele traz pra gente. Então eu começo a fazer como as abelhas. Não sei se tem demarcação de terra ou não tem. Eu vou buscar o néctar da flor que está longe, é? no caso a poesia. Aí eu uso também outros que também têm a mesma função. Agora me diga uma coisa, o senhor vai para a universidade, academia e tal, chega com essa parafernália assim, esse misticismo todinho, não, a galera não reage, né? Esse cara, reage, esse cara, cara gente, é, doido, é doido, esse cara é, é maluco. Doido. Não, eu fui marcado pela loucura em minha foi? vida, isso foi, poeta. Marcado assim o tempo todo. É? Um dia eu era bem pequenininho, e a casa no escuro, a gente lendo cordel na calçada. Em Princesa Isabel. Em Princesa, no sítio. Todo mundo reunido e lendo cordel, contando histórias. Aí ah, o candeeiro apagado e eu tinha medo de escuro. Vi a lua cheia lá em cima, eu escalei um tamborete a calçada, mamãe, segurei no cabelo dela com a outra mão, fazendo tudo para acender o candeeiro na lua. Aí todo mundo achou graça, mas disse, ele é doido. Aí depois me viram falando sozinho, aí ser doido. Tá, já é, é quase 100%. Aí outro dia eu ia para casa da minha tia e no meio do caminho, uma poça d'água da chuva, eu vi a nuvem dentro e o céu e disse, mas é muito fundo esse poço d'água. Se a barreira quebrar, eu vou é cair, nunca mais saio. Aí corri de perto e uns trabalhadores fofoqueiros viram e disseram, doido, é um doido esse é? aí. É, mas aí outro dia, quando, quando muitas estrever assim com a mão numa parede, eu, eu é. imaginar. aí você é doido, aí não tem mais jeito não, mas teve. Um dia a gente queria comer um pirão, botou um, um, um, um corredor de boi no fogo, aí queria a farinha, todo mundo esqueceu. Ia sobrar para mim seis quilômetros para ir buscar farinha para a gente comer o pirão. Eu fui na casa do seu Zé Pinto, que era um vizinho lá, mas ele era mão de vaca, não dava um grão de farinha a ninguém. Ito. Mas eu fui, quando cheguei lá, que subi pela janela, foi na cara dele, ele estava ali jantando, quase rosnou. que é isso, Pinto? O que, é que você está fazendo aqui? Aí eu disse, rimando, que eu sabia que ele gostava de versos, ao estilo da época. E eu disse, seu Zé Pinto, eu vim aqui, um minutinho de atenção, porque tenho pré-represso e exílio de um litro de farinha para gente comer pirão. Aí tá ele assim. riu que quase se engasgou, tirou a farinha, me deu, e mais um punhadinho de nota, e na segunda-feira acabou a intrigazinha boba que ele tinha com meu pai, para dizer, sabe aquele menino, ser um sararazinho? Quem é? Você é Nelson. Então, invista nesse menino, invista muito, invista no estudo dele, que ele vai ser um sabijão. Foi, e é? foi isso que me valeu, para eu sair da roça não é? e me dedicar aos estudos. Formou-se formou em quê? Letras. Letras, não é? é. Certo. É, professor, me diga uma coisa: o senhor. Eu quero aproveitar para lhe dar uma dica de leitura, um momento cultural. Hum. Tá, se o senhor acredita, se o senhor compreender esse momento que a gente está vivendo, Queria sugerir para o senhor e para o telespectador a leitura desse livro aqui, maravilhoso, já li, A Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato. Você que está pensando que a Lava Jato vai passar o Brasil a limpo, você mudará de ideia a partir desse livro aqui. Um livro muito curioso em que o sujeito mostra em que tudo isso é uma, uma armação do capital estrangeiro para desvalorizar o patrimônio nacional para os norte-americanos, franceses, suíços comprar a preço de banana. Tá aqui minha dica cultural. Vamos continuar, professor. O senhor saiu de Princesa Isabel em que ano? Eu saí em 89. 89 é, para estudar. Para estudar. Passei no vestibular aqui na Federal e aí quando eu entrei na, na Universidade Federal eu comecei a fazer versinhos populares e o povo começou a falar. Em quem o senhor se inspira? Quem é o, a sua fonte de inspiração? Quem é o seu ídolo na poesia? Na poesia. Ah, são muitos. São? É, de Leandro Gomes de Barros a um poeta chamado João Batista de Siqueira, Cancão. Cancão? cancão. Ele é cancão. de onde? Ele é de São José do Egito. É? É um, é, um, é um rei da poesia, uma poesia boa de ler, cheia de emoção e de imagens e todos os ingredientes que uma poesia boa universalmente pode obter. Deixa o meu eu... amigo Juvino tá com aqui uma pergunta para o senhor. Ele estava tá dizendo aqui: o Ed, pergunta esse camarada se ele acredita que tem juízo mesmo. Pergunta dele. Esse, ele está ensinando aqui que o senhor tem juízo? Não. Eu acredito que, que eu não tenha juízo, não. E é, é né? desse jeito mesmo que a coisa funciona. É, é, sem uma debutação. Aliás, o, o mundo dominado pelos de bom juízo e de bom senso está meio desaprumado, né? Desaprumado. Don Quixote que eu diga. É, de... Dom Quixote que eu diga. Ele, ele, o que ele via ali, que eram fantasias e tudo mais, acaba passando por realidade. É a verdade. realidade tem tantas faces que ninguém consegue jamais não é, é, é, é, é, estancar o que seja a verdade, a verdade absoluta. Então é, é uma interpretação mesmo. Eu fiquei Toda muito vida. curioso com esse livro aqui, viu, professor? Muito curioso. E vou, vou, vou eu, eu tenho medo dessas coisas, de chegar na mata no meu sítio Canadá, for caçar... Eu não caço não, né, não mas... De noite, a, a, a caipora pode pensar que eu estou caçando e, e vim atrás. Ela, de mim. Ela, ela sabe com perfeição, porque tem, ela tem, sabe, tem né? os entes ali que vão auxiliar. O Saci, o Curupira, o Pai da Mata. Eles estão ali convivendo, pertinho de você. Às vezes você sente um galhozinho quebrar, é. É, uma pedrinha bolada de lugar. Professor, só para a gente terminar, esse outro instrumento aqui é o quê? Esse aqui, esse é um pin. Pin? Um pin de sete notas. Nesse pin, se a gente quiser dar um sonzinho de uma música... Ah, tá Fica ótimo, ótimo. Do O senhor toca isso em casa? Toco. A vizinhança acha o quê dessa? Eles ficam fascinados para é. entrar lá em casa E ver os mensageiros do vento As poesias Eles gostariam de entrar e ficarem bem caladinhos Observando é. o meu ritual De buscar a poesia Através desses instrumentos Esse aqui Ele vai arquitetando e é, Uma né? música sozinho Esse é o sino Remete a alguns contos que eu gosto de escrever com os animais, com os bodes e a assombração. A mulher que é. rezava o ofício de Nossa Senhora e foi atacada por bodes de noite, com é os é? assim. Aí eu gosto de trazer para apimentar os contos. Pois é, professor Nelson Barbosa, quero lhe agradecer. A entrevista maravilhosa e esperar em outra oportunidade. Voltar a lhe chamar aqui. O senhor fala sobre as suas teses de doutorado de poesia, falar sobre Augusto dos Anjos, a Revolução de Princesa. Quero falar assim, agradecer a vocês demais, poeta. Muito bom gosto esse programa, nós estamos precisando mesmo para traduzir a realidade e levar a arte para as pessoas. Viu? Pois é. Professor Nelson Barbosa, muito obrigado pela entrevista, viu? E o senhor leva daqui o desafio. Segundo o poeta Ronaldo Cunha Lima, não existe rima para a palavra da língua portuguesa lâmpada. Então o senhor está desafiado. E muito obrigado pela entrevista. Ah. E agora nós vamos ao quadro Fundo do Poço. A proposta desse quadro é levar para o fundo do poço alguém que teve uma atitude negativa. E, naturalmente, resgatar quem teve uma atitude positiva. As sugestões de quem vai ou de quem sai para o fundo do poço é do serrariense, o fofoqueiro Juvino, que vai fazer agora a primeira sugestão. E aí, Juvino, quem você sugere para o fundo do poço? Minha... Já sei que esse Juvino vai dar muito o que falar, viu? Muita confusão. Doutora Lígia Feliciano, o Juvino aqui está mandando a senhora para o fundo do poço. Por que Juvino? Ele está dizendo que a senhora está se apropriando do projeto de governo de Ricardo Coutinho e saiu dizendo por aí que é a candidata do projeto do governo, a candidata oficial. Então, não tenho nada a ver com isso, viu? A culpa é de Juvino. Doutora Lígia! Fundo do poço. E assim termina o historiando que você pode assistir na tvdogordinho.com.br. <SILENCIO>